O retorno de Freeza, eu acho que por esse título já dá pra imaginar sobre o que é o filme né? Óbvio que é do Broly. O filme começa em um local que mais parece um sonho de uma criança, depois de ingerir 4kg de açúcar, mas não é. Poderia ser? Poderia, mas não é. Esse é o inferno particular do Freeza aqui na terra. Eu não sei se deu pra perceber, mas o Freeza tá morto. Mas não por muito tempo, porque esse maluco aí chamado Sorbet, que é um Capanga que sobrou do exército do Frisa tá indo pra terra atrás das esferas do dragão pra reviver o maluco. E ele leva junto o Tagomar, esse maluco aí. Tem um detalhe: o capeta tá ali presente na nave, e ele é um soldado do Freeza, mostrando que até ele precisa de uma renda extra. Na terra, eles encontram todas as esferas do dragão, graças à turma do Pilaf se arrombado, e no meio disso tem uma das piores quase lutas que eu já vi na vida. A turminha tenta pegar o sorber por trás, mas eles são desarmados e acaba assim. Eu sei que bosta. O Piccolo tá de babar a filha do Gohan, óbvio. Quando, segundo ele mesmo, sente um que sinistro por aí. Mas ele nem o Gohan tão preocupados o suficiente para ir realmente atrás desse que maligno. Então, os caras do exército do Freeza revivem ele mais ou menos, depois disso o Shenlong vaza, os caras também vazam, com os pedaços do Freeza. e o Gohan e o Piccolo ficam com essa cara de cussugada. Mas eu vou dizer que eu entendo o Gohan, porque foda-se né, não dá pra largar a mulher e a filha pra bater em alienígena. já foi o tempo. E antes de continuar, aconteceram coisas nesse meio tempo que merecem uma menção, tipo a mãe criança, que também é uma adulta, Velha, falando que é namorada do Trunks. Tenso demais essa situação. O Freeza que voltou parecendo uma moeba. Tinham quatro anões e um cara esquisito presentes ali. Parecia um vídeo do Rezende, E por último, esse maluco que tinha na frente dele um dragão que realiza qualquer desejo, E ele pede um milhão de zenes, Que devem dar uns 40 reais. Seguindo. E na nave o Freeza é remontado do zero. E tá inteiro de novo. E agora vai treinar muito para voltar para a Terra e ter sua vingança, top. E o Freeza ainda mata o Dagomar, passa algum tempo, o Jaco vai pra terra para avisar que o Freeza voltou à vida e tá vindo pra terra matar geral, e pro azar deles o Goku e o Vegeta não tão por ali, então o jeito é ir com o que eles têm mesmo, o Kuririn que agora é policial e tem cabelo, apesar dele raspar de novo, o Mestre Kami, tem Shinhan, Gohan e o Piccolo. Agora o time tá montado, mas os caras tiveram a coragem de não chamar o Yantia cara que teria trazido um pouco de humor para essa situação toda, com alguma morte ridícula de aleatória, deixando a galera mais leve, sabendo que não importa o quão merda eles fossem na luta, eles não conseguiriam ser pior que o Yantia. Mas como o Yantia não foi convidado, esse papel vai ficar pro Gohan. Enquanto o Frieza tá indo a terra, o Goku e o Vegeta, agora discípulos do Whis, estão treinando lá no planeta do Bills. O Whis até humilha os dois na arte da porrada. E durante o treino, o Bills, que estava dormindo, acorda, vê que o Goku e o Vegeta estão por ali e já manda na lata aquela única ameaça que ele sabe fazer, que é a de destruir os dois. Caso a pizza que eles levaram para o Whis não seja gostosa. Um arrombado. Na terra, o Freeza já chegou com seus milhares de soldados em CGI, muito feio. E o cara já destrói uma cidade que tava ali perto, a troco de nada. Gohan e a galera já tá por ali, e a bomba também tá marcando presença. Daí os soldados do Freeza vão pra cima do Piccolo, Gohan e os outros. E essa parte do filme é tão foda-se que eu já vou pular pra luta do diabo contra o o Piccolo não está conseguindo derrotar o cara. O Gohan, vendo isso, já vai lá ajudar o Piccolo. Ele se transforma em Super Saiyajin e capota o cara com um soco só. O Freeza já estava meio puto. Só que depois de ver o Gohan seu personagem é de um cara coringa de vez. e com um soco ele deixa o Gohan para morrer jogado no chão. Mas o Gohan tem amigos e é as sementes dos deuses ou como o Freeza mesmo diz tem essas drogas aí. Goku e Vegeta ficam sabendo dessa confusão que o Freeza tá aprontando e depois de um esforço conjunto ali da galera os dois conseguem se teleportar para a Terra. Mas durante essa situação eu percebi que o Goku sabe o ponto fraco do Vegeta e usa isso para manipular ele. O cara tem tá outro patamar. O Freeza mostra que não tá pra brincadeira e já se transforma na sua última forma, pra botar medo em geral. Menos no Goku que tá tão confiante que diz que vai lutar no modo base. Pô, é sério que você assistiu o vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal e ativou esse sininho, hein? Vamos lá, né, meu? O Goku que tá tão confiante que eu nem sentia mais uma ameaça vindo do Freeza que me deixou um pouco surpreso com a coisa que vai acontecer mais para frente no filme. A luta começa e o Goku tá claramente com a vantagem. Depois de algum tempo, o Freeza tá todo arranhado e o Goku tá com a roupa limpinha, parece até que ele acabou de lavar ela. Os dois estão lá trocando socos e o Vegeta vai lá também. Em uma das cenas mais nada a ver que eu já vi na minha vida, ele começa a trocar socos com o Goku e eu só fico me perguntando por porquê do Vegeta está agindo como o meu primo de 5 anos quando tá com raiva. O Goku já manda o Vegeta ir lá sentar no lugar dele, chupar o dedo, porque agora ele vai mostrar seu verdadeiro poder. Os dois se transformam, o Goku fica azul e o Freeza dourável. E o Whis e o Bills chegam a encher o bucho de sorvete e o saco de todo mundo também. A luta dos dois continua, CGI horrível, com a ligeira vantagem do Freeza agora, que segundo o Vegeta não vai durar muito porque o Freeza é um merda e o poder dele tá diminuindo mais rápido que gasolina e Opala com tanque furado. E Gostaram da minha referência automobilística, não? Eu também nem sei o que é um Mopala. Continua na luta, o Freeza tenta matar o Goku afogado, não consegue. É humilhado por belas palavras vindo da boca do Goku. Mas ele consegue vencer a luta graças àquele plano B que ele havia feito antes de vir pra terra. Lembra? Não, deve ser porque eu nem comentei nada sobre isso. O Freeza vai matar o Goku, mas o Vegeta aparece, não deixa, ajuda o Goku a se recuperar e, a... e agora o Freeza vai lutar contra ele. Mas como a gente já viu, o Freeza acabou de sair de uma luta que ele apanhou muito, então contra o Vegeta que tava ali suave, ele nem teria muita chance. E é exatamente isso que acontece. O Vegeta mata o último capanga do Freeza que tava ali sobrando, né? E ainda destrói ele na porrada. O Freeza não aceita muito bem essa situação... E destrói o planeta. <risos> e a Bulma é a única que parece saber que todo mundo morreu. Porque o resto da galera tá meio que foda-se pra terra. O Whis volta no tempo, o Goku mata o Freeza e rouba toda a glória do Vegeta, de novo. E no final os dois dizem que poderiam ter evitado essa situação toda se eles tivessem lutado juntos desde o início. Vegeta tá foda-se pra isso né? e diz que da próxima vez vai ser solo de novo, o Goku concorda e o filme acaba com os dois não aprendendo nada no fim. E eu termino com esse sentimento de que esse filme podia ser um pouco melhor se ele fosse uns 20 minutos mais curtos do que isso, apesar de eu ter achado o filme ok. Mas é isso, se você gostou, se inscreve no canal e ativa esse sino maldito para receber os próximos vídeos. Tchau!